Pô, filho, mas aí, dentro desse tema ainda, imagina você como gestor, pessoal, isso é importante, peguem essa dica aqui. Imagina você como gestor ali, seu tempo corrido e tudo mais, ah, eu vou dar uma navegada aqui no LinkedIn, né? Vou dar uma atualizada até porque você tem essa cultura já, esse, essa disciplina Sim. de gerar conteúdos constantemente. E aí, de repente, você se depara com um post dizendo mais ou menos assim, olha, ó, oh, céus, como é difícil ingressar na indústria, eu nunca tenho oportunidades, nunca estou é. chamado para processos seletivos e sou tão bom, que isso não acontece para mim? Qual é a percepção do gestor na hora que ele vê esse conteúdo? É, eu tenho isso muito forte em mim e vejo isso muito forte em vários outros gestores, que é a questão de odiar vitimismo. Né? Eu, eu vejo isso como vitimismo. Ah, tadinho de mim, eu não consegui. Cara, é difícil mesmo. É, foi difícil para mim, é difícil para todo mundo. É, eu sou muito adepto, você sabe disso, da autorresponsabilidade. Isso é, é você transferir a responsabilidade para uma outra pessoa. Isso ah, pode ser que você não, tenha, não, não esteja tendo uma oportunidade? Pode, mas, mas se você ficar, ah, tadinho de mim, ah, agora que eu tô, sou coisa... Você conhece alguém é, que reclamou e aí a coisa resolveu nesse né? contexto? Eu não conheço, cara. Não conheço alguém que ficou reclamando aí. Ah, não, tá, eu tô reclamando. Aí a coisa deu uma luz divina e resolveu o problema do cara. Pelo contrário, essa pessoa tá dando foco no, no lado negativo da vida. E, e aí as, as coisas ruins vão acontecer. Eu dou um exemplo, por exemplo. Experimenta se todo mundo já não passou por uma situação mais ou menos assim. Ah, eu vou, eu quero comprar um, um palio vermelho. Cara, eu não vejo palho vermelho na, na rua. Aí eu falo, não, mas eu vou comprar um palho vermelho. Você começa a ver palho vermelho em toda esquina. É o hiperfoco, não foi, cara. Não foi porque você quis comprar um palho vermelho que o palho vermelho caiu do céu. Foi porque o seu foco ficou agora em palho vermelho. Aí você começou a observar. E isso é para o bem e para o mal. Então, se eu tô com foco no negativo, o que, é que eu vou encontrar em cada esquina? Negatividade. Se eu tô com foco em positivo, em força, o que, é que eu vou encontrar em cada esquina? Positividade, cara. Então, é, é, é, é fácil, é simples e é só fazer. Agora, essa, essa questão de olhar o negativo e olhar o positivo, a gente consegue perceber também, né, João, que é um hábito, né? É um hábito. Sim. Então, exemplo, a gente percebe que as pessoas tendem a pensar assim, ah, quando eu for propagandista, eu vou mudar a minha forma Isso. de ver as coisas, né? Eu vou ser mais positivo, afinal Isso. de contas, eu conquistei aquilo que eu queria. Mas na prática não é bem assim, né, João? Aquele que reclama é. antes, vamos imaginar, a meta aumentou, né? O cenário Sim. aumentou, o território ficou mais difícil para se alcançar a meta. O que, que esse profissional tende a fazer diante das dificuldades? É. Eu, eu tenho uma frase do Jerônimo, que é meu mestre aí, eu me formei em coaching com ele, o Jerônimo Temel, que é, que eu não sei se é dele essa frase, mas como eu ouvi dele, eu vou repetir dando os créditos para ele, né? É, é, Haja como se já fosse que já é. Legal. Então, é, é mais ou menos isso. Não espere você se tornar um propagandista para você ser um profissional diferenciado, para você ser uma pessoa acima da média. Não espere a sua cota aumentar para você entregar um valor acima dessa cota. Se antecipe esses movimentos, haja como se já fosse, que, que já é, que acontece. Por quê? Porque você se preparou para isso. E, e a autorresponsabilidade é, é, ela é uma forma muito grande de você. Conquistar as coisas. Por que isso? É, eu, eu, ajo, eu procuro colocar isso na minha vida da seguinte forma. Tudo é responsabilidade minha. Tudo que acontece na minha vida é responsabilidade minha. Não é culpa, é responsabilidade. Então, vou dar um exemplo dentro da indústria farmacêutica. Cara, um mês eu não fechei o, a minha cota. Ao invés de eu falar, nossa, a cota está absurda, por isso que eu não fechei. Eu falar, não, a responsabilidade de fechar essa cota era minha, eu não fechei. Pode ser que a cota estivesse absurda? Pode. E, e, e o que, que eu Quando eu penso assim, o que, que eu faço? Cara, é, eu vou me esforçar ao Depende. máximo e aí eu vou conseguir chegar mais próximo. A cota pode estar absurda, pode ser que eu não consiga, mas eu vou estar melhor. É igual a parábola do, do menino, né? O menino estava é, na rua e ele treinava chutar a bola. Ele, todo dia ele pegava a bola e chutava para cima, todo dia. Aí perguntava para ele, mas o que, que você está fazendo? Eu estou querendo chutar a bola na Lua. Aí todo mundo riu dele, né? Ah, Legal. você vai chutar essa bola na lua, nunca você vai conseguir chutar essa bola na, na lua. Esse menino cresceu, virou adulto, e aí ele conseguiu chutar a bola na, na lua, ele nunca conseguiu chutar a bola na lua, mas ele era o menino que chutava mais forte na rua, é, porque ele treinou isso, porque ele desenvolveu isso. Wow. Isso é a mesma coisa. Haja é, é, com responsabilidade, coloque... Tudo e tudo. Isso eu estou falando de trabalho, da sua vida, de tudo. Né? Você coloca como responsabilidade sua. Você vai ver como que sua performance vai melhorar em tudo. E, e também, Celso e Zé, não você demagogo de falar ah, cara, não tem momento que você reclama. Tem. Tem, tem momento que eu penso negativo? Tem. Muito. Tem muito. É, só que isso não pode ser a, a maior parte do tempo. Sim. Essa balança ela tem que estar tá desequilibrada para o positivo.